Uai, que não tá tendo pix acima. Faz o um teste aí, galera. Alguém manda. Manda um pix aí de mil reais. Só pra ver se tá funcionando, né? E show, cara. O jungle lá do outro lado é um fodido horrível. Faz a boa. Meu amigo! Vou mandar só a florzinha aqui. Eu tô cheio de mandar isso aqui pros outros, ó. Só manda assim agora, ó. Será que nós daí, vai esse bot? Véio? Qual a chance de dar merda, hein, galera? Será, mano, que eu tento isso? O, o Victor tem que prender o Dudu mid, tá ligado? Se ele pre- Ó, oh, ele acabou de guardar aqui. Ó, oh, o Dudu descendo. O Dudu tá descendo. Mas muito eu só vi a Salve, mano. Marola, que Valeu, Melin, mano, obrigadão aí pelos seus... aí, pai aí, Melin, é muito tempo do Melin que eu tô ligado Pelos seus quatro meses de resubzinho com a gente, Melin, show Ihu, peguei o um FB Aqui, família Yeah, yeah, yeah Mamamo tell me! My mama! Quem é o cantor? Eu mesmo né. Posso continuar cantando ou tá atrapalhando? Let me down! Yeah, baby! Usou W na hora errada, fion. Usou W na hora errada, campeão. Caramba, Dudu cagou no cara, velho. Ah, que? Bota a gente! Ah, não tinha pra escorrer, né, safado? Caralho, quanta gente, velho! Chegou. Pô, a Lilia vai fazer a arauta enquanto isso. O ela tá fazendo os dois. Ela, ela tá lá, ó. Ah, filha da mãe. Marquinhos, falando serial. Me fala o que você acha. O vírus aguenta 4 horas no chão e 12 horas na roupa. Quanto tempo você acha que aguenta na madeira? Tá doido, Framos, rapaz. Não aguento tempo nenhum, não, pai. Não dou conta, não. Mas obrigado pelos dois meses de resumizinho conosco aí, né? E vamos nessa, Copião. Vamos nessa. Mesmo. Ah, a Serafina, que é isso aí, mano? Essa Serafina, mano. Bandido. Nice, sidestep, Karma. Ai, se ela tivesse shield, velho. Se desse tempo, na real, né? O cara mandou um vamos nessa aí no chat com o remote do Oclean e da Florzinha. Vamos nessa. Stay people today, tonight. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, -oh. yeah. Yeah, uh. look to the whole your movements, gameplay. In the right, in the news. In the people, Dudu tá trolando. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, baby. Dudu. Let's go. Here we go, here we go, baby. Qual é dessa rosa, Marquinha? é eu lancei uma rosa, né, pai? Uma... uma rosa bonitinha, cheirosa. Não sei, eu só acho bonitinho mesmo, tá ligado? É só isso. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tanca um pouquinho, tanca um pouquinho. Eita, Dudu. Aí, tio, né, Dudu? Demorei botar, hein, mano. Vem, Carminha, fazer... Fiorinha, fazer graça. Vem. Vem. Vou ficar me curando aqui só. Vou ficar full life. Nossa, olha isso. Coi no full life mesmo. Essa runa é muito boa pra cargos, rapaziada. Ah, não vou entrar aqui que agora é o risk. Posso bater no mid com meus meninos aqui, ó. Yeah, baby é muito paia, né, mano? Boneco paia, véio. Se você aparecer aqui, eu vou flashar, Kaísa. Falei que eu ia flashar. Cuidado, cuidado, amigão. Cuidado, cuidado. isso é perigoso, aí. Se aqui a gente não ganha, não. Ó, oh! nossa, Dudu se fodeu. Cuidado, cuidado, family. Bora, bora, família. Bora, família. Agora nós luta, bora, família. Nós não é uma família, não. Família! Ah, Dudu! Vai, corte, Flash! Poison! Pegou! Pegou! Tá saindo barato! Tá saindo barato! Ligou o bucetão, dele. Toma! Toma! Olha, nice try, mano. O cara ficou low ali, hein? Aqui tu vai jogar o Wild Rift quando lançar? Mano, acho que não, Johnny. Eu não Eu não sei jogar joguinho em celular, não dou conta, mano. Acho estranho, saca? Ah, mano, aproveitando pra passar pra vocês essa visão, galera. Wild Rift vindo aí, né? Jogo novo da Rito, pá. Joga o joguinho, mano. Vai que você é bom no game, tá ligado? E você pode criar uma carreira, fazer coisas através desse game, mano. Então... É uma... Como é que eu posso falar pra vocês? É uma oportunidade, né, mano? Então, fica de olho aí, galera Quem for bom, tipo Frifas, né, por exemplo, assim Fica de olho aí, você aí, que às vezes, ó Tem um celularzinho, pá pra... Aí você vai ficar bom no jogo, né Você descobre que você é bom no jogo, aí acabou Essa serafina é folgada, mano Eita, porra, armado pra nós, família Ajuda aqui, família. Olha as Onias como vai contra a Fiora. <risos> Olha as Onias contra a Fiora, mano. É muito gostoso, tá ligado? Pegou no bumbum? Nossa, buscou o cara lá do. Cadê uma espetada no cara? Lá na puta que pariu. Sim, não, sim, sim, não, não, não, não. É mais não do que sim, né, mano? Não, não. Por que não? Deixa eu tentar entender. Ai, meu Deus do céu, o que é isso aqui, família? Vou ter que flashar o Dudu. Não consigo me mexer Beleza Ai que benção Não dá pra me mexer Vamos ver se meu boneco tá forte Matei na Leandra aqui, galera? Pelo amor de Deus Aqui o menino tá low, ó side. Piu <risos> busca mesmo, né, mano? Ele busca sem medo de ser feliz Vamos nessa, campeão Cuidado que ela tem W Cuidado Nossa, o dano nossa, Urgote. Sem medo de ser feliz, mano, esse cara, velho. Olha. Você acha que ele liga? Jogão, hein, galera. Terceira do dia, terceira win. Hoje tô sentindo que é um bom dia pra farmar a PDL, né? Graças a Deus. Tem que subir essa conta logo, mano. Ah, né? Viu o nerf no cards? Eu vi só que vai ter né Pedro A galera falou ontem Qual que vai ser o nerf no cards? Alguém sabe mano Baixar a música um pouquinho Então mano vou ter que aproveitar Que é esse 18 PDL? A conta já tá cagada mano